o Míssel deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio da sua boca suja. Hey, você fala do meu argumento e acha que você manda bem, mas pra ganhar o primeiro você falou que tinha ganhado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 Isso vem no teu cu Então demorou pra a esperança Hoje o vent de vingança Vai virar um shit de xabu Demorou só aqui Agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade Tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando Em cima do meu erro Você viu um agora Você não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui Agora esse é o um stake Eu te mato tipo undertake. fake Errar no erro dos MC é digno No MC fake Dick <risos>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 E se apaga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Vai quem falou ah! que o improvisado quer saber mais que eu do Ronaldinho.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 Acabar a moral, não importa se é praça ou o palco, nobre a Os menores do underground fazem a vibe subir pra cima. A vibe su Os manos do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Uh! Palmas, só que eu, muitas palmas. Quem yeah, yeah. ah, ah. Fala até do pano, mano, pera, é medroso. Eu tô cinco, só que hoje eu vim curioso. Hey. Tem pra ver, pra ver, cê não pega o um desempenho. Hey. Você é fraco, bol, igual o cara que vai ser. Tudo bem, cê sabe que a rua é nós. Chegando de um jeito mais feroz, ele fala furioso e japonês, a rua é nós. Tipo, Ron, além de furioso, Apolo vem veloz. Vem ah! veloz agora, não espana. Acabou contigo, mano, você só apanha. Ei, é desenho, tá ligado que eu tô no caminho. Passei na tua frente e ralamba o Manda ataque, bom que eu mando a recorte, oh, oh, tá nem de levada Falei, relâmpago, marquinho, era desenho, eu disse em Volvo, Acabo com você, rápido, passando de fogo Relâmpago, marquinho, Ei. ele não entende nada, miado Relâmpago, acho que deve estar tá, raiado Eu tô raiado, oh, meu oh, oh, oh. vai matar levada. Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por quê? Você veio só com decorada Mas que o da seleção defeito o título da semana passada ah, oh. Com rap, poesia, é tipo Vinícius de Moraes Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano, você pra mim é um idiota Lá me joga o Rodrigo, mas você só sentiu um o faro aqui dessa derrota oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Você falou cara era força área, achando que você ia conseguir voar ele lembra ser os da segunda guerra, quando invadiram lá a praia de Umarra. Só que você tá cheio de marra, camarada Você não entendeu que eu tô nessa batida? Se você é campeão, você é kamikaze Você tenta me matar pra acabar com a sua vida Você confundiu com o um militarismo Eu vou te falar que eu tô seguindo o meu caminho E te uma quando do fazia isso sozinho Se é o Kikuk e derrubar avião Não parecer é fácil Entra na favela e mata violzinho Respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir, pódio, bar, fazer médio com não pode o fazer um médico prefeito Não no eu pode notar aqui embaixo pode deixar não tá aqui que não você é assim, cria desse jeito Demorou Demorou demorou. Yeah, yeah. demorou Esse é o típico do favelado que acomodado E por isso você tá se enganando demorou. Você não tá entendendo, puta Que agora eu vou explicar pra você A favela precisa disso, daquilo A favela precisa de valor e não de se vender é. A favela precisa de valor e não de se vender A favela tem que ser bem mais à frente Ela tem que ter uma parada pra poder vender Você tá me entendendo e não tem que ser droga Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder Até porque ele não podiam Calar boca de fuga, eu entendo esse bonde Eu quero ver Calma, oh, você não tem é palma Vamos, não, não. Eu eu não eu passo sempre rima improvisada. Parece que eles não curtem rima. Qual foi, magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.P. Você sabe, mas não tá é de brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem ainda das minhas rimas, eu tenho que começar minha carreira? Do Uou! Uou! Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que sei é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro você falou que é mito. Uou! Uou! Mito no Brasil nunca foi da hora. Que a mansão não falei sobre a coma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império dentro de Roma. Uou! Uou! É eu, tá? Fica de boa. Eu não sei se eles já não pude. Vim fazer a vida e virar. O bagulho não é só o YouTube. Uou! Só que pegou a visão, meu parceiro. Agora eu vim Sobre sua carreira, depois que eu matar, você começa de novo. Quando você me discute, você me não entende. Você nunca reclama comigo? Liga, não fala que eu discuto, que se fala já atende. Sua uh! hora quero... legal, esse é seu emprego. Junta com o Nel e vai lá e pergunta como perder pro Magão de dois acelos. Uh! Não, não quero de novo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu eu quero, 100% na cabeça. Não quero chegar aqui dentro dessa casa, só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, vai acabar e passa. Uh!